Você ajuda a emagrecer sim, mas você tem que ver como que faz isso. Você tem que encher um saco de 50 quilos de batata doce, pôr nas costas e sair correndo 10 quilômetros. Aí você vai ficar magrinho, graças à batata doce.